Olá, Senhor, meus irmãos, estamos aqui em uma, mais uma entrevista no carro Hoje o entrevistado é o nosso querido pastor Eliseu Elias Ferreira Coelho Pastor, eu queria agradecer primeiramente ao senhor pela oportunidade A toda a equipe da ADEC TV que me, me concedeu a oportunidade de estar aqui hoje conversando com o senhor Inicialmente, como o nosso, o nosso programa é mais voltado para o público jovem Às vezes muitas pessoas não conhecem a história do senhor que é um tanto quanto incentivadora, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente quando, como foi que o senhor entendeu que seria chamado ao ministério, como foi a ascensão do senhor ao ministério. Então, primeiro, né, é um prazer também estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história. E isso é bom, eu acho que é, as pessoas precisam conhecer um pouco mais é, da nossa história. Estamos aqui para isso mesmo. Ah, na verdade, desde de criança, né, a gente já recebeu de Deus um, um chamado e a gente vem guardando isso no coração e, e sempre esperando de Deus a hora certa. É, e, e com o tempo veio, veio chegando ah, o momento em que o chamado de Deus foi foi concretizado na nossa vida, né? através de profecias, através de, do cumprimento dessas profecias, até chegar o dia é, em que nós realmente, ou melhor, né, chegou o dia exato da, do cumprimento da, da profecia de Deus sobre as nossas vidas. E em qual momento da vida espiritual do Senhor, que o Senhor entendeu que seria chamado ao a presidência do nosso ministério quando o senhor entendeu e como foi que o senhor se sentiu qual que foi a experiência espiritual que levou o senhor a entender que seria chamado ao cargo de presidente do nosso campo então eu acho que antes da, da questão da, da presidência né até mesmo chamado do pastorado é, foram várias experiências que nós tivemos inclusive até uma delas está no, nosso, no livro do, do, do, do legado, né, que, do pastor Ari, que é justamente uma, uma das coisas que mais marcou o coração da gente, que mais é, hoje me, me deixa tranquilo quanto a esse chamado de Deus. Foi uma experiência que nós tivemos ali em Coronel Fabriciano, e, em que é, uma, uma, nós tivemos lá por acaso, fui levar uma, umas irmãs ali para poder visitar uma irmã que estava doente. Chegando lá, essa irmã, ela veio a dizer para mim a respeito desse chamado de Deus na minha vida. E ela falou algo tão interessante ali que era uma preocupação que eu tinha no meu coração concernente à substituição uh, né, do pastor Ari na, na, na, na presidência da igreja, devido a assim, sua idade já avançando. E a gente... Tinha essa preocupação, quem é que iria substituir Eu orava muito ao Senhor e tinha essa preocupação comigo. E eu não falava isso para ninguém, a não ser diretamente com Deus mesmo, só, só com Deus, que eu falava a respeito dessa minha preocupação. Quando eu cheguei lá, quando eu fui apresentado a essa irmã, dentro da conversa que ela estava, do nada ela, ela levanta em profecia e, e fala para mim justamente a minha, sobre a minha preocupação. E quando ela fala da preocupação que eu, que eu tinha concernente a essa situação, ela disse que, é, Deus usando ela, né, falou que não, eu não precisava preocupar porque Deus cuidava dele. E logo depois ela disse assim, e, e, e o cajado que está na mão dele, eu vou passar para você. Eu guardei isso comigo durante seis anos, é, orando ao Senhor, buscando de Deus uma resposta, não não fiz nada para que isso acontecesse, assim, forçadamente, graças a Deus, hoje eu tenho minha consciência tranquila, durmo tranquilo concernente a isso, porque as coisas foram acontecendo, e no dia em que eu fui tomar a posse como pastor-presidente do campo de Caratinga, aí veio a surpresa de um cajado que veio passado para minha mão, e assim, sendo que ninguém sabia disso. As coisas de Deus é, são fantástico. perfeitas, né? É. É até difícil falar da história do senhor sem atrelar a história do pastor Ari. Eu queria que o senhor contasse para gente como que o convívio com ele, que era um exemplo de entrega, um exemplo de fé, trouxe tem toda uma história, um legado de fé, né? Como que o convívio com ele influenciou na sua, na sua relação com a presidência de nossa igreja hoje. É, tem tudo a ver, porque... Querendo ou não, a gente vem olhando a ele, né? ele vem servindo de espelho para nós, principalmente para mim, e isso veio, veio trazendo uma, uma, uma preocupação para mim, porque eu, vinha, eu via nele assim, um, um, um homem de tanto respeito, um homem de tanto, tanta integridade, mas eu olhava aquilo e, e sempre imaginava em é, é, seguir os seus passos. Sabe, dentro dessa integridade dele dentro dessa fé que ele sempre teve e eu nunca deixei isso de lado eu sempre guardei isso comigo para que a gente pudesse prosseguir da mesma, da mesma forma que ele veio trazendo uh, esse ministério tão grande né? Essa, essas igrejas tão numerosas espalhados espalhadas por um, um vasto território aqui em Minas e aí eu ficava assim com muita preocupação e ao mesmo tempo olhando, vendo a forma que ele atendia uh, as pessoas, atendia os obreiros, eu sempre participava com ele. E eu via assim a forma que ele atendia e a maneira que ele resolvia as coisas. Muitas delas, ele, ele mesmo é, descansava confiando em Deus uhum. e, e Deus por si mesmo já resolvia as coisas. Quando a gente menos assustava, ele chegava para nós e falava assim, não falei que Deus ia resolver. Então, assim, isso, para nós, é, um, é, um, é muito, é de grande valia. Eu sempre observava isso mesmo e eu trago isso comigo também. Pastor, cá para nós, existe muita pressão em ser filho do Pastor e como lidar com esse legado tão impactante? Então, cada um é um, não é? Cada pessoa é uma pessoa. Mas, quando se trata da vida espiritual, quando se trata de... de de estar na frente de um ministério tão grande como esse, não deixa de ter comparações, né? É. Ah, seu pai fazia assim, ah, seu pai era assim, seu pai pensava assim ou agia dessa forma. É o que eu estou dizendo. Às vezes, né, é, o tempo que ele viveu e fez para a obra do Senhor, ela cresceu, cresceu, assim, numerosamente, né? Ficou bem grande o, o ministério, mas da forma que ele trabalhou e da forma que ele vem conduzindo, né? e ah, vinha conduzindo a igreja. Mas as coisas mudam, as, é, o tempo passa e a forma de trabalhar também muda. E assim, mesmo né, com toda a mudança, com tudo que, que já houve de mudanças aí, a gente ainda vem com muita cautela e tentando ainda fazer né, da forma assim, mais. Tranquila e do jeito que ele nos ensinou também, né? Me conta uma coisa, pastor: quantas igrejas, qual amplitude no nosso campo de Caratinga hoje? Então, hoje a nossa igreja, nós estamos aí praticamente com aproximadamente 240 e poucas igrejas espalhadas aí dentro do de um território bacana. E hoje nós temos igrejas até lá em Crateús são... estado da Bahia? É, no estado, não, no Ceará. Ceará, né? tem isso. É. Esse... Está lá, uma, umas igrejas todas construídas, igrejas nossas, né? está crescendo, graças a Deus. Já tem batismo lá, toda, toda, todo, todos os anos né? tem dois, três batismos lá. Então, assim, a obra de Deus está crescendo. E nós estamos aí num, num território bem bacana, é, com bastantes igrejas. É, e nós sabemos que o cargo de pastor... Presidente, além de espiritual, também é administrativo. Né? Tem um grande, como o senhor nos contou aqui, é um, um campo, o nosso campo é bem grande, é amplo. E qual, como que é a relação do senhor, como é a atuação do senhor nessa área administrativa do nosso campo? Então, eu sempre atrelo as duas coisas, tanto o lado espiritual, como também o um lado o lado financeiro, justamente porque os, as duas andam junto, né? sim Tanto o lado financeiro quanto o lado espiritual. Por isso que tem que ter esses dois cuidados. Não adianta levar a igreja só para o lado da espiritualidade, mas viver uma vida, é, uma, uma igreja que deve, uma igreja que que não paga suas contas. Não, eu tenho que olhar tudo isso. Sim. Hoje, pela misericórdia de Deus, né, a igreja está indo muito bem espiritualmente, por que não dizer muito bem também financeiramente? Graças a Deus, Pastor, encerrando aqui o nosso primeiro bloco é, Eu queria saber do Senhor é, Em todo o nosso campo É difícil é, Exercer essa atividade administrativa Como pastor, presidente É muito complicado É uma coisa que Deus Imagino que Deus tem conduzido o Senhor Nós, Quem tem convívio mais próximo Sabe que Deus conduz o Senhor nesse carro mas é muito difícil? É complicado? Conta um pouco pra gente dessa experiência. É Fácil não é não, porque cada dia que a gente acorda, a gente já acorda pensando assim, o que, que vai acontecer hoje? Uhum. É, e um telefonema, às vezes, que chega pra nós aqui, já muda toda a situação desse dia. Uhum. Então é um dia de cada vez. E não é fácil. É, é um problema, às vezes, com um obreiro que está passando uma situação. Às vezes é um membro da igreja que também está numa situação difícil e a gente está aqui para socorrer, a gente está aqui para atender essas pessoas é, e, e compartilhar com elas né, aquilo que está determinado para a gente fazer a gente está aí sempre é, nesses desafios durante o dia durante a semana, de anos, desafios né, é, dentro desses propósitos de Deus para realizar e, e desenvolver ou, re, ou resolver esses esses problemas que vão surgindo todos os dias. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. Eu quero pedir que você aguarde que tem muito mais no nosso segundo bloco. Calma aí.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 Pastor, no primeiro bloco nós falamos um pouco da relação administrativa do senhor com o cargo da presidência. E nós sabemos que o senhor é um homem de muitos compromissos, muitas responsabilidades. Eu queria ouvir do senhor até mesmo um conselho. Como fazer para separar a vida fora da igreja e a vida dentro da igreja, honrando tanto a família como a igreja local? É, então, é, hoje a, a gente consegue é, fazer a nossa agenda é, atendendo os dois lados. Né? No início do, do ministério, meu pai, por exemplo, voltando ne, nele, era um pouco mais assim desafiador, porque ele estava começando o ministério e crescendo o ministério. Então, a ausência dele dentro de casa era muito grande. Né, e a preocupação de estar abrindo, abrindo igrejas, é, a evangelização correndo, né, e tal, isso distanciava ele um pouco da, da própria família. Hoje é um pouco diferente, hoje o ministério está formado, o que nos resta hoje é manter o ministério. Então, hoje, mesmo com essa demanda muito grande de inúmeras igrejas, né, como já foi falado, é uma responsabilidade muito grande, mas mesmo assim a gente consegue ainda conciliar as duas coisas. Por exemplo, eu, assim como faço uma agenda para estar numa igreja, estar em outra, né, e pregando, é, às vezes resolvendo alguma coisa de, de obras, de construções de igreja, eu sempre tiro um tempo para a minha família. Então eu sempre tiro ali aquela data, eu tiro um, um, um espaço para isso, justamente porque eu preciso levar os dois lados juntos, né? E levar de uma forma que eu não vou afetar nenhum lado e nem o outro. E a gente consegue fazer isso e dá muito certo. Conciliando, né? sempre conciliando os dois lados, né? E é muito importante. Não adianta eu edificar um lado e destruir o outro ou vice-versa. Né? Um lado sempre tem que ter um equilíbrio, né? Um pode desfalcar prejudicar o outro. Isso. Justamente. O senhor lida diariamente com várias realidades no nosso campo. Sim. E o senhor recebe informações, nosso campo é muito amplo, né? E eu queria que o senhor contasse pra gente como é esse desafio de integrar a igreja jovem, a igreja madura, a tradição e nossos costumes aquilo que Deus está direcionando o nosso campo. Sim. Então, isso aí fala de conflitos de gerações. Sim. É uma, uma das coisas que a gente enfrenta no nosso dia hoje. Por quê? nos nossos dias isso acontece muito? É justamente porque é, nós precisamos conscientizar a igreja, né? tanto a geração nova que está chegando, como aquela geração que está aí, que é a base da igreja, né? que... A, a, a esse respeito um pelo outro. Né? Não adianta, por exemplo, a nova geração chegar e achar que a igreja tem que mudar de uma hora para outra. Não! E nem tampouco a geração que está aí, a, a, essa geração, né, é, achar que as coisas também não podem mudar. Então, é um, há um conflito nisso e a gente precisa lidar com essas duas coisas, fazendo com que todos sejam, é, é, bem, sejam bem atendidos e, e andemos de uma forma é, é, bem tranquila para que não haja atrito, para que não haja né, é, é, infeliz, é, trazer tristeza para um ou trazer tristeza para outro, sendo que a igreja precisa viver essa unidade. Essa questão aí, de, de você até pontuou, em questão de costumes, as coisas vão mudando. Né? A Bíblia fala que a, a, a, a doutrina, doutrina bíblica essa não muda. Essa aí ela é uma doutrina é, é, que não tem como mudar. Está na palavra de Deus, está ali, não tem como mudar e a gente nem tenta e jamais vamos tentar mudar porque é doutrina bíblica. Agora, quando se fala de costume, aí sim, essas coisas mudam. Né? É, isso aí são coisas que, inclusive, é, é um assunto bem complexo para se tratar, né? uhum. não é aqui que eu vou resolver isso, uhum. mas... Não deixa de ser um, um assunto que a gente está sempre preocupado em tentar é, ajustar isso. Né? Não é abrir demais e nem também continuar fechado do jeito que está. A gente precisa pedir a orientação de Deus, né, a orientação do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa levar isso sem ferir ninguém, sem desagradar ninguém. E também, né, aqueles que estão chegando também se adaptarem de uma forma que não ficam tristes e nem deixam de estar conosco. Né? É. Isso é bem complexo, mas é bem complicado isso aí. E uma coisa interessante, quase aqui no fim da nossa conversa, o tema escolhido para esse ano de 2021 foi renovação, 2021, hum. o hum. ano da renovação. Sim. O que esse tema escolhido para o nosso ano, foi muito, muito é, estudado, teve muita oração, teve todo um propósito com o tema. Uhum. O que esse tema significa para o senhor? Qual a visão do senhor sobre esse tema renovação? É, quando foi colocada essa questão da renovação, esse tema, foi, foi nos dois lados, tanto o lado espiritual como também a, a nova administração da igreja. Sim. Então, o que, que aconteceu? Essa... essa esse novo tema, né, renovação, nós renovamos várias formas de trabalhar dentro da administração da igreja, questão de construção da igreja, questão de, de, do direcionamento para os pastores, né, eles estarem na frente da igreja de uma forma renovadora, uma forma diferente de lidar com as pessoas. Antes os pastores, por exemplo, eles construíam, eles né, estavam ali na obra construindo, pastoreando e construindo, hoje não. Hoje a gente já mudou essa situação. Hoje o pastor não mais constrói, ele está ali, está de olho na obra, mas a, a, a obrigação dele é o que? É ganhar alma para Jesus, é cuidar daqueles que já estão na igreja, é exercer o pastorado. Então, isso aí é pastorear. Então, isso aí é uma das coisas que nós fizemos dentro dessa renovação. Agora, trazendo para o lado espiritual, a igreja, nós não podemos ficar acomodados sem buscar uma renovação de Deus na nossa vida espiritual. Por exemplo, eu sempre bato na tecla disso quando eu vou dar um estudo bíblico, às vezes na mensagem que a gente vai pregar, que os dons espirituais está disponível para a igreja. Né? E a busca desses dons espirituais hoje é a coisa assim, mais é, é, é, que mais falta na igreja, é isso. Os dons estão lá, estão disponíveis para a igreja. Né? O batismo com o Espírito Santo hoje quase não se fala. É uma coisa que nós precisamos trazer isso de novo para dentro da igreja. Precisa, nós somos pentecostais E nós precisamos trazer isso para dentro da igreja. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Porque se a gente for olhar o ministério de Jesus, por exemplo, ele foi todo em cima de milagres. E cadê os milagres dentro da igreja? Eles estão, eles estão assim. Não, existem? Claro que existem. Os milagres estão aí e acontecem, estão dentro da igreja. Mas poderiam estar acontecendo muito mais. Sim. Se houvesse uma busca, se houvesse se um interesse maior do, da igreja em buscar de Deus uma renovação espiritual, uma renovação uma, uma, uma, né, dos dons espirituais para dentro da igreja. Então, uhum. esse tema ele veio, né, eu acho, de uma forma muito bacana para chamar a atenção da igreja, para que a igreja viesse ter essa preocupação de buscar de Deus algo novo, uma renovação para a igreja. Então, é esses dois lados, tanto espiritual, como também né, na, na administração da igreja, uma renovação. E aí nós já estamos já pensando para o novo tema do ano que vem, porque o tempo passa muito rápido, já estamos aí passando o meio do ano e a nossa preocupação é, é estar sempre trabalhando em cima de um tema para que a obra de Deus não pare. Isso é interessante. Muito bom. E para a gente encerrar, Sim. tendo em vista o momento que nós estamos passando, eu queria pedir que o Senhor deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistam, uma mensagem de, encor de encorajamento, Sim. de esperança para aqueles que estão nos assistindo nesse dia. Então, meio a esse período que a gente está, né, de, de pandemia, de, que todo mundo está assustado, todo mundo está preocupado com uma coisa ou outra, é, descansa o Senhor, né, espera nele. É, como foi a última mensagem que eu preguei, domingo, ah, né, Deus é o nosso refúgio, Ele está junto conosco, né, e está sempre pronto para nos, para, nos, para nos defender, para nos socorrer, em meio a esse período tão complicado. Não perca a esperança, fica firme, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus mas vão ser derramadas sobre cada coração. É, nós precisamos é esperar no Senhor nós precisamos é descansar nele e confiar, porque aí sim a resposta dele vem nós não podemos ficar na dúvida Jesus está pronto para nos ajudar, e outra né, vamos aguardá-lo, porque breve, ele estará buscando a igreja nós precisamos ir embora com ele amém, amém pastor, eu queria te agradecer por essa conversa, dizer que novamente é um motivo de grande honra de muita alegria estar tá conversando com o Senhor, sempre aprendo muito, sempre é uma experiência edificante para mim. E eu queria agradecer a você que nos assiste, dizer que fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.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 copri Sei que és Deus Minha alma está segura em ti sabe Tu firme estás, se o trovão e o mar, serguendo se vem sobre a tempestade, eu vou sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei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 pecados não mais lembrarei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 Lembrar